É, meus amigos, nós tivemos aí nesta semana o anúncio de Mortal Kombat 2, o filme sim, vai acontecer para alegria e também tristeza de muitos aí da comunidade Mortal Kombat, com agora o Jeremias como diretor desse filme, rapaz, e o nosso Lil Stan depois desse anúncio. Né Nosso querido Lewis Stent que ele não é meu Ele veio a público Falando aí Postando algumas coisas Relacionadas ao filme E tudo mais E a gente vai discutir Sobre isso daqui E ele acabou Soltando o verbo Sobre quem ele quer Que apareça no filme Também De personagens E eu não estou sozinho Pra poder discutir sobre isso Pois ele está de volta Aqui comigo Meus, meus amigos E aí manos Hoje Alanius Criando expectativa Esse negócio de criar expectativa É perigoso Mas não tem Essa como né é... velho ah, tá, tá, pouquinho, tá pouquinho Só um não pouquinho, tem pouquinho, pouquinho Só que é né, salzinho mas... né Porque ele mesmo do cara jogando sozinho assim, assim, ó é exatamente a gente tem aí uma troca de roteirista, nenhum sinal de diretor. Então, sem te levar em consideração que os problemas do primeiro filme foram direção e roteiro, rapaz, aparentemente tá resolvido o problema, entendeu? Então não dá pra deixar pra lá, né? Não dá pra ver e ficar apático, entendeu? Falando, ah, vai ser a mesma merda, vai ficar tudo igual. Pois é, é cara. A gente tá vendo que os caras estão se mexendo, pode ser que tenha budget. A gente tá cavucando aqui na internet, pessoal, desde que foi anunciado esse filme aqui. A gente achou algumas coisas bem interessantes que vocês vão ver nos próximos. Vídeos aí que a gente for fazer, mas hoje nós vamos discutir aqui uma postagem do Luiz. Do Luiz Tan, no caso, né? O Luiz Kang, não, que vocês conhecem. Onde ele falou um pouquinho ali, tipo, perguntou o que a gente quer ver, passou personagens que ele quer que apareçam no filme e tudo mais. E antes de eu mudar a tela aqui, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Você sabe no esquema aí já, né? A regra do YouTube: se não ativarem, vocês não recebem os vídeos. Então, deixa eu trocar a nossa tela aqui, Alan, pra gente poder ver essa postagem do Luiz Tan e a gente começar a conversar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu só fazer um, um, um comentário aqui antes. Você sabe que Tan é, é, geralmente é pele Bronzeada, né? Nossa, Lance. É o Luiz, é Luiz bronzeadinho. Nossa. Apelidos surgindo aqui no negócio. É isso aí, ó. Estamos aqui com o Luiz bronzeadinho, então, todos de sangue, né? Nos bastidores do primeiro filme. Onde ele coloca aqui, né, mano? Depois que foi anunciado Mortal Kombat 2, o filme e tal. Round 2, o que vocês gostariam de ver? E antes de ir pro post onde ele fala. Quem ele gostaria de ver, que são os lutadores? Comentando um pouquinho sobre isso daqui, né, Alanis? O que a gente gostaria de ver nesse filme. O bendito torneio de artes marciais, pelo amor de Jesus Cristo, né, Alanis? É, olha só. A ideia do primeiro filme, de, do Song que querendo impedir o torneio... Pera, pera, pera, pera, pera, vírgula... Não, não, não, pera, tá errado. Do Alanios querer impedir o torneio. <risos> Eu tento disfarçar, mas se não, deixa Deixa eu mudar, vai. A ideia da minha galera... Vou fazer um meia-culpa. A ideia da minha galera querer impedir o torneio no primeiro filme é ruim. Cara, ela não é ruim se ela estiver acompanhada do torneio depois. É, ela sozinha não funciona. Então, é de se supor que aquele roteiro e tudo mais... Ele, né? Primeiro que ele foi criado para não criar competição com... O filme de 95, né? Mas o segundo ponto é que é, ele foi criado pra dar abertura pra um possível torneio depois. Porque não dá pra falar que aconteceu o Mortal Kombat Não foi o que aconteceu. Não teve torneio, então a gente precisaria de um torneio agora. Não dá pra pular direto pra invasão do Shao Kahn sem torneio. Eu acho que isso daí é ser o um Mortal Kombat Armageddon 2, né? E o Jeremias não tem cara de quem vai repetir esse erro, entendeu? Pra quem não tá entendendo, viu galera? O Jeremias que a gente tá brincando aqui agora é o Jeremy Slater que é o novo escritor do filme aí. Já foi apelidado aqui também, não tem como, mano. No meio é lua, esses caras tudo ganham apelido. Entendam, quando a gente falar Jeremias é o novo escritor do filme. Antes, o Greg Russo, que era o um antigo escritor, né? Assim como o Simon McCoy, o diretor, eles tinham uma visão de querer introduzir pra gente o universo de Mortal Kombat, os personagens, pra gente poder conhecer, tintim por tintim, aquela história ali, pra depois eles virem com o um torneio, que era uma coisa que eles queriam abordar e dar um foco sem eles precisarem contar histórias pra nós. A ideia foi interessante, realmente foi bacana Só que ela foi muito mal executada Como a gente já comentou várias vezes aqui Justamente por isso, nós acreditamos Que o nosso querido Greg Russo não está mais entre nós Como escritor do próximo filme de Mortal Kombat E aí o Jeremias tomou o lugar dele E aí, com relação aqui um pouco mais Ao que o Liu Stan comenta de O que queremos ver Além dessa questão do torneio que a gente acabou de comentar Uma participação ali do Johnny Cage Que é o cara que eles mostraram no final do filme ali Que vai estar E eles comentaram no ano passado que eles estavam preparando algo grande pro personagem, entendeu? E que ele seria uma figura central do filme. Então isso é algo que a gente espera ver realmente do Johnny Cage porque ele deve, sei lá, acredito eu, pegar o protagonismo que foi do Cole Young nesse primeiro filme. Eu acredito. Vou revelar aqui um segredo que apareceu no nosso grupo de subs, tá? A gente estava conversando com a galera ali, fazendo um brainstorm do porquê que o Cole Young não deveria ficar no filme. Só que eu acredito seria um desperdício de ator, porque o Luiz tem luta pra caramba e tudo mais. Eu acho que seria interessante a gente ver ele com mais espaço pra mostrar o que ele sabe fazer nas cenas de luta e tudo mais. Então, me ocorreu que eles poderiam fazer uma parada estilo Tango e Cash. Os novinhos não conhecem, né? V vão ter que assistir no HBO Max mais tarde. E aí seria, no caso ali, uma dupla, entendeu? Onde o, o Cole Young e o, o Johnny Cage ali, iam atuar na, na dupla, um mais sério, o outro mais piadista. É Naturalmente que o Johnny Cage acaba roubando... A cena, e aí você tem você começa a ver o Johnny Cage salvando o filme a partir daí. E em seguida, a gente daria um jeito de eliminar o Kou Liang. E fazer o bicho virar o Ermec, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Assim, aproveita o corpo, né? Joga um monte de alma ali dentro. Eu faço isso sem problema nenhum. Né? <risos> Só colocar no lugar certo ali. Que o a gente resolve, né? O Soul Chamber tá aí pra isso. E tá, tá fácil. Deixa o cara lutando lá, entendeu? Como o ninja vermelho que a gente tanto gosta. E tá resolvido o problema. A gente não precisaria do personagem... Durando o filme inteiro ali Dá uma morte heróica pra ele Reutiliza o ator e tá suave É, é uma das coisas que a gente tava discutindo Realmente no nosso grupo de subs E que encaixa com isso aqui Que o Lewis tem um todo a gente querer ver e tal Mano, infelizmente o Cole Young Como a gente disse na nossa análise Lá do Mortal Kombat 2021 Ele realmente foi desnecessário Não precisava desse personagem ali Não precisava atrelar ele com o Scorpio, Eles poderiam ter feito essa abordagem Totalmente diferente Mas quiseram colocar Tá aí, não tem como E aí no Mortal Kombat 2 Quando viesse e tá tal com uma nova abordagem, uma nova visão, a gente estava falando sobre a possibilidade deles matarem o Cole entendeu? <risos> e isso seria uma ideia até mesmo para poder inflamar o ódio do Scorpion, porque seria um descendente do Shirai Ryu que está vivo e tá, acaba sendo morto, vai saber aí, talvez por algum Lin Kuei, algo do gênero, e aí o Scorpion vai e volta. Porque eu, no final do filme ali, pelo que eu me lembro, ele fala alguma coisa tipo... Ah, a linhagem do Shirai Ryuza agora está em você. Carregue a bem, nosso nome, o Tanan, não sei o quê. E aí ele vai embora. Vai viver feliz pra sempre do lado do Conchinha The Realm. <risos> seria uma forma do Scorpion voltar. Porque, poxa, a partir dali ele não tem mais nenhuma motivação. É, é como se o Yang É como, tá? Eu não tô dizendo que vai ser assim. É como se o Yang fosse pegar às vezes ali do clã e o Scorpion não precisasse mais ter uma participação. Mas a gente sabe que precisa... E isso seria incentivo suficiente pra ele poder voltar. É, e aí a gente teria ali o Noob Saibot, matando o aí leva lá na Soul Chamber, eu faço o, o, o esquema lá, devolvo o Leeu Stan, que o ator é legal. A gente não gosta do personagem, mas não tem nada contra o ator. E aí ele vai lá e continua trabalhando, ganhando a grana dele, fazendo um personagem legal que faz sentido na trilogia, entendeu? Resolvido o problema. Pode anotar, manda lá né? pro Todd Garner aí, pro, pro Jeremias, né, pra eles passarem a nossa parte aí da grama, Porque a gente salvou o filme, né? A gente... Acabou de salvar o filme pra eles É o que eu acredito Pois é, cara É complicado, meus amigos É muita coisa que a gente quer Que eles façam de diferente aqui Que a gente vai comentar Em outros vídeos também Porque a gente tem uma abordagem nossa Para poder trazer Em termos de personagens Que a gente quer que apareça E falando em personagens Nosso querido Luiz Também Ele veio a público Depois no seu Twitter Falando Quem que ele quer Ver Aparecendo neste filme Do Mortal Kombat Ele colocou aqui No perfil dele ó Ele quer Kitana Ele quer Smoke E um pouco mais abaixo aqui e, obviamente ele falou que ele quer ver Noob Saibot aparecendo no próximo filme Kitana é uma personagem que Realmente precisa aparecer Já que nós temos Milena ali na história Ela deve retornar, ela tá com o home na barriga Mas tem clone, tudo bem, dá pra substituir de boa E a Kitana ela realmente Precisa aparecer, ela deve estar Do lado do Shao Kahn de alguma forma Eu acho que ela vai ter uma participação nessa próxima história assim Por conta até mesmo do torneio Smoke eu acho que seria foda demais Eles introduzi-lo ali agora Principalmente porque eles devem trazer qual. Yang, então, com a Yang, junto com o Smoke combina, a gente sabe muito bem nas histórias os dois são muito amigos, então acho que a participação do Smoke é bem possível, e o Noob mano, acho que não precisa nem falar, né? O Scorpion deu uma baforada no Bihan lá no final <risos> me sentiu aquela carniça lá tipo assim, meu Deus do <risos> céu. Virou churrasco ali mesmo, é só colocar a roupa, entendeu? Tá, tá sujo, já tá feito. <risos> Exatamente então o Joe Taslin ele provavelmente irá retornar sim como Noob, até porque o ator ele tem encontrado para uns 30 filmes ainda de Mortal Kombat que ele fez. Exatamente <risos> Sacou? Então, a gente pode esperar, assim, um retorno do Joe Tasman que, puxa, caraca, a gente não precisa nem comentar, né? O Bihan o Sub-Zero dele, foi o melhor personagem do filme, sim um dos melhores personagens do filme pra nós. E ele, como Noob Saibot agora, que vai ser bem mais Dark, Alan, nossa senhora, irmão. Vai ser da hora. E eu, e eu ainda digo mais, Smoke chama Kwai Liang, certo? que os dois são brody. Concorda comigo ou discorda de amigo? Já que Smoke chama Kwai Liang, então entraria nas, em cena o outro retcon que a gente falou no grupo dos subs, que só quem tá lá vai ficar sabendo porque a gente não vai contar, né? Se você quiser assinar o canal aqui, não sei o que, você entra lá e você fica sabendo essa história que eu te conto lá. Do contrário, o pessoal que tá lá já sabe do outro reticol que a gente criou lá dentro. Eu acredito que Smoke chama com a Eliang e isso é uma coisa super interessante. Interessante pra caramba. Se você quer fazer parte desse grupo dos subs aí, já vou mandar aqui a real. É só você se tornar membro aí do canal, mano. Tem o um botãozinho de membro aqui embaixo aqui, ó. Se você se tornando membro, você vai ter acesso ao nosso grupo de subs pra você trocar uma ideia mais próxima com a gente ali e a gente discutir com a galera que já tá lá dentro lá mais sobre o filme de Mortal Kombat também, meus amigos. E por enquanto é isso, galera. A gente queria trazer aqui esses tweets do Liu Stan e comentar um pouco em cima, dar um pouco a nossa opinião sobre o que queremos ver aparecendo nesse filme e trazer também esses personagens que ele comentou. Nós temos a nossa lista de personagens que a gente quer que apareça nesse filme esse filme e que precisam estar lá para poder se encaixar bem com essa história tanto quanto com o torneio quanto com personagens que irão voltar sim mesmo que tenham falecido aí no primeiro filme e isso vai ficar para um outro vídeo né meu querido Aladios? exatamente coisas pra gente discutir mais para frente aí que tem tem muito pano para manga né agora que começou aí galera conta nós Aguenta nós, meus amigos, porque abriram a porteira pro Meia Lua, sacou? Exatamente, exatamente. Com esse anúncio aí, com coisas que eles estão comentando aí pela internet afora. Não foi só o Lil Stent, teve mais gente comentando coisas aí. Então esperem muitos vídeos de Mortal Kombat aqui no canal, do jeito que vocês gostam. E ó, reforço a ideia que o Caio colocou lá no começo, né? você gostou, Cê assistiu o vídeo até agora aqui, Cê, né? não deixou o like ainda, não se inscrito e tal. Já faz a tua, entendeu? Porque a gente vai se esforçar pra sempre chegar primeiro Trazer as teorias mais divertidas aqui E trazer tudo em primeira mão vocês Exatamente, meus amigos Então já aproveita aí pra poder deixar nos comentários O que, é que vocês acharam dessas postagens do Liu Ten O que você, querido inscrito aí Mesmo você que está chateado E achou o primeiro filme lixão O que, é que vocês querem ver no Mortal Kombat 2, entendeu? O que vocês acham que pode até arrumar esse filme E sobre esses personagens que o Lewis Ten comentou é, Vocês vão gostar de vê-los aparecendo? Tenho certeza que para muitos sim. E vocês acham que isso daqui pode ser um indicativo do que o Lewis sabe que eles irão aparecer, mas ele tá jogando ali, né? Tipo, a boa pra gente. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais. Vamos!